Dois anos depois, ainda se vêem sinais do ataque de rebeldes a Palma. A vida regressa à vila dos projetos de gás, em Cabo Delgado, norte de Moçambique, mas sob o olhar das tropas, que agora patrulham Palma. A situação de segurança não estava boa, mas por agora agradecemos, estamos a viver bem e nunca vimos o acontecimento de maldades. De aqui na vila. Epá, está um pouco normal, estamos seguros, estamos a dormir, estamos a conseguir, é para viver. Já não há tiro, a pessoa circula à vontade, pronto, as pessoas estão a voltar no, normalmente. A gente só ouve alguns barulhos, mas é longe daqui. Há barulho, ou seja, há ataques noutros distritos da província. Viajar para fora da área dos projetos de gás continua a ser um risco. Na realidade, bem, bem. Não há seguro, porque nas viagens já estamos a passar muita situação, daquele termo, de, às vezes, passaram aqui, passaram aqui. Vários programas têm sido anunciados para os residentes beneficiarem dos projetos de gás com emprego. Mas, nas ruas, as queixas continuam. A é questão dos empregos, a maioria, a parte, não são pessoas de Palma que estão a trabalhar, são vientes que vêm de Maputo, Manica, Inhambane mas os residentes aqui não estão a receber o emprego. O que estou a ver, o movimento, é, as pessoas que estão a vir querem estragar, porque não querem chamar jovens, sentar com jovens, conversar. os jovens querem o quê? Eu ligo, 50% ligo para a minha família, 10% levo aqui. Então é aí que nós estamos a sofrer, porque no momento onde eu estou a falar, eu ainda não tenho emprego. Nas ruas cá fora, há movimento mas dentro de cada um continuam bem vivas as marcas do ataque de 2021 às vezes por exemplo quando estou a dormir cai alguma coisa não? na casa fico assustado um barulho às vezes fico assustado às vezes que sonho também um salto grito depois vejo... nada estou no hotel ainda guarda pesadelos daquele ah é, muito principalmente o colega que perdi era um colega vizinho de quarto. Marcas interiores numa vila sob patrulha, à espera de um mundo novo de oportunidades.